1 Coríntios 28, 9 E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu Pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Texto difícil, texto pouco usado, temos que enfrentar este texto. Nós temos a responsabilidade de buscar a Deus. Buscar a Deus é uma concentração mental. Não é estar num buraco escuro a contemplar, não. É estar na nossa vida e ter uma parte, uma parte do cérebro concentrada no Senhor. Na contemplação da presença, é a lembrança. Se esquecemos, estamos fora. Se lembramos, estamos na presença, porque o Senhor dá-se a nós. Muito importante texto. Temos que praticar com muita seriedade, porque o Senhor quer, exige é o amor não há, não há fuga